Corentes com a 9 de Julho. Aqui tem um obelisco. Tem um obelisco e tem essa era aqui de Buenos Aires que vale uma volta. Sim, muito bonita. A Corentes e a 9 de Julho são duas avenidas muito importantes aqui. A 9 de Julho ela é gigantesca, é, larga, é, é e super larga, tem muitos hotéis aqui. E a Corentes é uma. Ainda também tem muitas lojas assim, de roupas e por ela também cruzam outras ruas muito importantes. Então vale a pena passar por aqui. Se você pode pagar, se hospedar por aqui seria uma boa opção. Está perto de tudo. É uma área muito boa. O meu cruzamento de tudo aqui, praticamente. É, tem bastante telão, bastante propaganda, porque o trânsito é bem intenso aqui. Olha só. É bem legal, dá uma passadinha. Essa é a Coreia. down fall asleep to the ocean sounds no stresses we don't need a plan that's how you do when you living in a camper van we taking flight just like a bird i think we're higher than we ever were yeah we can't stop that's just how we living. fresh fruit green tea veggies in the kitchen the picture perfect life is just how you vision right around the corner you just have to go get it <laughs> Acho que toda sorte um dia acaba. Pensa numa chuva. A gente tá esperando um Uber pra conseguir ir no museu, porque... Não vai dar pra andar pela cidade assim. é fixa, mas também tem bastante coisa de modernismo, tem uma sala sobre pintura princesa, pinturas francesas, que eu não sei se é fixa ou não, mas tem pinturas de, do Renoir, tem do, do Picasso, do Renoir, do Monet, é, Van Gogh, Pissarro, é, tem muitos artistas conhecidos aqui, e tá com uma obra bem interessante também sobre a história argentina, né, é, de pintores argentinos, Inclusive, uma curiosidade, essa avenida Porreidon vai ter o nome de um artista argentino, bem conhecido e muito bom. Vale o passeio. E aqui ao redor é bem legal, é um bairro nobre aqui de Buenos Aires. E é onde fica a flor, o cemitério da Recoleta. A gente veio almoçar aqui no T Connection, que é uma rede que tem tem muita aqui em Buenos Aires, principalmente aqui nesse bairro de Uricoleta. É, eles têm uma pegada de comida mais natural, os ingredientes orgânicos. Eu conheci em São Paulo, através da minha sobrinha Rafa, que me apresentou. É, na ocasião eu comi comida mesmo, peixinho e tal. Tava então, é bem gostoso. Agora eu vou provar um hambúrguer deles vegetariano, feito de cogumelos Porto Gosto muito. É um Chazinho é um frozen, né? Na verdade, de chá. Hum. É parecido com o que eu tomei em São Paulo. Não é exatamente igual, mas parece. Tá feliz com a escolha, Thalita? Eu um o McDonald's. <risos> Bacana Agora sim! Hum? A nossa, amigos. Continuando o nosso passeio pela Recoleta. Esse aqui é o cemitério, a gente tá chegando. O cemitério é muito importante é aqui para Buenos Aires. Porque tem muitas pessoas famosas que são enterradas nele Então é uma atração mesmo turística aqui em Buenos Aires Hoje a gente não vai entrar A gente vai tentar mostrar um pouquinho para vocês de fora Bem bonitinho aqui na frente do cemitério tá Pra vocês verem como é uma atração essa tá turística Aí a coisa já ficou mais bonitinha aqui, né? Mais bonitinho no bairro Depois de todo esse passeio pela Recoleta chegamos na Florales Genérica. Genérica. Como, hoje. Hum? Como hoje está chovendo, ela está fechada, mas, nos dias de... oh, mas em dias de sol, ela se abre. Muito legal, né? Outro ponto icônico de Buenos Aires para você vir tirar uma fotinha. Later. E aí pessoal, estamos indo no show de tango no Porto Madeiro. Uhum. É, na primeira vez que a gente veio para Buenos Aires em 2012, a gente não foi porque a gente não tinha dinheiro, né? Agora a gente continua não tendo dinheiro, mas a gente não liga. <risos> Essa é a diferença. a gente descobriu que dinheiro da gente faz mais. <risos> Esse elevador aqui. A gente já mostrou em outro vídeo, hein? Aqui, você que abre e fecha a porta Nos prédios antigos, né? Até tem elevador normal, mas Eu só tinha um visto desse ah, ah, A chegou A chegou A gente comprou Pela decolar, amor? Ah, a chave Porto Madeira, gente noite. Posso dar um aqui? Pessoal, gente, é... o pacote que a gente comprou aqui. É... Tem direito a uma garrafa de vinho, para duas pessoas as pessoas é... Entrada, prato principal, sobremesa e mais uma bebida que você escolher Pode ser cerveja, só não pode ser vinho Cerveja, suco, refrigerante, água Então eu pedi uma cerveja agora, antes de começar o show Eu pedi vinho, estou falando vinho agora E aí eu pedi uma água com gás E aí antes de começar o show você já tem que ter jantado Então a gente chegou aqui mais ou menos 9 horas O show começa às 10h30, dá né? tempo de boa é, e aí, depois é só assistir o show e a gente tá numa mesa muito boa. O foco tá aqui. Só que tem outros lugares na mesa, então pelo visto pode ser que outras pessoas possam vir com como a gente. Sim. Olha o nome do vinho tambeiro. Uma Quilmes, pra começar os trabalhos. É. Gente, olha o tamanho desse bifão. Olha isso. A Taila tá chateada que o dela é menor. E é meu aniversário. <risos> Como você chama? Rodrigo. Rodrigo. Zélia. Zélia. Bonfino. Como? Bonfino. Bonfino. Bonfino. São de Recife, certo? Ela é Tyla e ela está outra... Lita. Lita é Lita. Lita, é Lita. Lita. Lita. Lita. você achou? Muito bom! Lindo! Os bailarinos são ótimos! Os cantores são muito bons! A comida é muito boa! Foi o maior bife de chorizo que eu já comi aqui! <risos> o maior bife! Olha que o meu é o menor da mesa! E é o meu aniversário! <risos> e a gente não conseguiu comer! Muito legal, cara! Não. Muito legal, conta a história do tango Desde, desde o recebimento de imigrantes Até os dias de hoje Vale muito a pena, gente Sim, esse madeiro tango eu dei uma pesquisada E eu vi que ele era um que tinha um bom custo-benefício é, Tinha outros é, mais baratos e tal Mas talvez não valessem tanta pena Esse eu achei bem claçudo até, assim Os bailarinos são muito bons e a gente comentou em outro vídeo que o Caminito tem tango de graça, né, rolando o tempo todo, mas aqui é outro nível. É outro nível. <risos> no Caminito é muito Você básico. percebe, mesmo não entendendo nada da dança, você percebe que os passos aqui são mais complexos. Outra coisa. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, deixa o seu... Joinha, comenta se inscreve aqui, no canal se você chegou agora Comenta aqui o que você achou do, do tango ou se você recomenda algum outro longo tango Ou se você foi em algum que não gostou Também já fala logo aqui nos comentários É isso aí gente, até a próxima é, Tchau, tchau.